Nopa, então. Vocês devem ter percebido que eu tô mais ausente do que o normal aqui no canal, né? Então esse vídeo vai ser um curto explicativo sobre o que aconteceu porque eu estar todo esse tempo offline aqui no canal. Bom, a primeira coisa que aconteceu porque eu estar bem nativa aqui é que eu acabei perdendo a rotina de postagem que era de vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira. Quando eu perco a rotina de postagem, é uma dificuldade enorme misturada com a ansiedade de gravar e postar. Porque quando eu termino de editar o vídeo, por falta de costume, eu já quero que ele entre no ar. Aí nisso tudo mistura o trabalho que eu dou com edição e tal. Segundo motivo é porque assim como Muita gente sabe, eu fui subdona do maior servidor geek do Discord, o Animes Café. Porém digo que antes eu era porque agora eu sou dona e não mais subdona dele. Sendo dona, eu tive que abrir mão de diversos projetos pra focar no café. Mas o canal não abre mão porque é realmente um sonho e algo que eu prezo demais pro que eu faço. No Animes Café, eu tô focando na parte de divulgação além de interagir bastante nos chats pra deixar os membros confortáveis. E de certa forma eu amo demais o que eu faço. O pessoal de lá é muito gentil, eu tenho uma estava extremamente eficaz e linda além de acabar me empolgando mais do que algumas vezes achava que ia me empolgar com um servidor. Então enfim, instinto materno. O terceiro motivo é que eu criei uma aliança no Discord chamada Canvas Pegasus Alliance, inclusive a intrusinha que teve no começo é dela. Uma aliança do Discord é quando vários servidores se unem para enfim se protegerem, crescerem juntos e cumprirem seus propósitos. Além da Canvas Pegasus, eu decidi cumprir com aquilo que eu realmente falava que ia fazer. Eu prometi segurança aos meus servidores. Então ao invés de só dizer, fui lá, criei manuais de segurança diversos, reconstruí servidores caidados, ofereci a proteção da Canvas para todos os servidores que pude oferecer, além de oferecer todo o suporte anti-posskide para eles. O quarto motivo é que além da Canvas Pegasus, eu virei presidenta de uma guiança que existiu há muito tempo no Discord e foi basicamente a primeira guiança em guerra. A Valhalla. A Valhalla é uma responsabilidade enorme pra cima de mim. Onde eu tenho que tomar muito cuidado com cada ação que tenho sobre ela, porque qualquer erro pode ser fatal pra minha reputação, minhas conexões, os servidores da aliança e a própria aliança. O quinto motivo é por causa da minha vida pessoal também. Eu tenho estado bem doente esses dias, com casos de hipertensão bem sérios e tudo. Mas agora eu já tô tomando remédio e tô melhorando. Esse desequilíbrio foi basicamente o que me fez não sair da cama por muitos dias. Faltar bastante no colégio e ter que fazer milhares de exames que de certa forma atrapalharam minhas postagens. Bom, mas por mais que eu tenha tudo isso de motivos pra parar de vez com o canal, eu não parei. E na verdade ficou latejando na minha cabeça que eu precisava gravar algo pra postar aqui. Já pensei milhares de vezes em gravar vídeos falando que voltei, e dessa vez eu iria voltar com tudo e tal. Mas por enquanto eu infelizmente não posso garantir que eu vou postar com frequência. Mas se tem algo que eu preciso agradecer aqui, é porque por mais que eu tenha ficado muito ausente no canal, o pessoal do Animes Café me dá todo o apoio do mundo e vocês também deram seus jeitos de crescerem o canal. E como uma última coisa, o vídeo que eu tanto prometi sobre como prevenir escândalo no Discord já está em produção. Eu não sei ainda quando eu vou postar, mas é certeza de que ele vai ser postado. Então é isso, tenham um bom dia.